E, gente, eu assisti Estigmata. Gostei bastante, ele tá ali presente na Amazon Prime. Me surpreendeu, é um filme bem característico assim nos anos 2000, mas ele não perde ali o seu valor por causa disso, mas ele tem as músicas, a saturação, a fotografia, as roupas muito 2000. Então a gente tem ali a Frank, uma cabeleireira de 23 anos que recebe um presente amaldiçoado, e ela não sabe, ela é ateia e tudo mais, mas ela começa a receber os estigmas. Então, ela começa a sentir assim, a né, se cortar ali no punho de Jesus foi crucificado, a coroa de espinhos, e vem um padre lá do Vaticano investigar isso aí e tudo mais. Então é um filme bem interessante sobre possessão, gostei bastante, vale muito a pena.